Então vamos para mais um Ask Lucas, o quadro do canal na qual você pergunta e eu tento responder da melhor forma possível, um quadro que é exclusivo para você que é inscrito do canal e tem alguma dúvida relacionada aos aplicativos, porque eu tenho a certeza que a sua dúvida também pode ser a dúvida de muitos outros motoristas. Então se você também quer ter alguma dúvida respondida aqui no quadro, mande aqui nos comentários abaixo, não deixe de se inscrever, senta o dedo no botão de like. E vem comigo. Antes de responder a primeira pergunta do dia, eu quero deixar um aviso importante, não é porque sua dúvida não caiu no Ask Lucas hoje, que não pode ser que não caia numa próxima, eu respondo cada Ask Lucas no máximo umas 10 perguntas, para também o vídeo não ficar muito longo, então pode ficar sossegado que uma hora a sua dúvida vai ser respondida em vídeo também, beleza? Então vamos para a primeira dúvida, a primeira dúvida é a nossa amiga Rosviana. Ela mandou assim, Bom dia Lucas, estou pretendendo me inscrever para ser motorista Uber e eu já vi vários vídeos sobre vários assuntos e um deles foi sobre a Uber recusar a sua inscrição. Alguns falam que é devido aos antecedentes criminais que pede para a pessoa comparecer pessoalmente à Polícia Federal, outras pessoas falam que é devido ao e-mail. Você pode me explicar como não ter o cadastro rejeitado? Olha, essa é uma boa pergunta todos os serviços da Uber elas são vinculadas sempre a um único e-mail então vamos supor se você abrir um e-mail como Uber passageiro você pode e deve utilizar o mesmo e-mail para abrir a conta no Uber Eats e na Uber driver só que aí tem um pequeno problema aí se você está querendo trabalhar somente com Uber driver você pode sim utilizar o mesmo e-mail de passageiro e o mesmo e-mail de Uber Eats. Mas se você quiser fazer Uber Eats de moto, aí sim você deve fazer dois e-mails diferentes, ou seja, dois cadastros diferentes, um com Uber Driver de carro e outro com Uber Eats de moto. Assim você não vai ter problema nenhum utilizando o mesmo e-mail de usuário para fazer a sua conta de Uber Driver, beleza? Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do nosso amigo Vanderman Valeiro. Como você consegue descontos para abastecer usando o Mercado Pago? Olha, você primeiro precisa ter uma maquininha que é um dos pontos cruciais para você conseguir sempre desconto. Porque quanto mais você movimenta com a sua maquininha, quanto mais valores você recebe, quanto mais você gasta utilizando a sua conta do Mercado Pago, mais chances de você receber desconto em postos de combustível, desconto em comércios. E geralmente ele sempre vai avisar no seu aplicativo quando surgir um desconto, beleza? Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do nosso amigo Leandro de Camargo. Olha, eu não sei como funciona, mas existe a possibilidade de perguntar para o passageiro se o dinheiro está trocado e assim recusar a corrida em caso, no caso negativo, Olha, você como motorista de aplicativo sempre tem que andar com troco, mas se porventura acontecer de você não ter nenhum troco, ou a última corrida levou todo o seu troco, você pode educadamente mandar uma mensagem ali para o passageiro falando, olha, no momento eu estou sem troco, o máximo que eu tenho de troco aqui é para nota de 10 reais, de 20, sei lá, o valor que você tiver disponível ali, você informa para ele, ó, o máximo de troco 20 reais. Assim, se o passageiro não realmente não tiver dinheiro trocado, ele mesmo vai cancelar. Ou ele vai informar no aplicativo ali e você cancela a corrida. A próxima pergunta é do Livre de Espírito. Vou ganhar conta do meu serviço e vou alugar um carro. Tem como trabalhar de Uber no seguro-desemprego sem complicações? Hum, essa é uma boa pergunta e eu vou falar para você que quando eu fui mandado da empresa, eu trabalhei com motorista de aplicativo sem problema nenhum, recebendo as cinco parcelas que eu tive do seguro-desemprego, então você pode trabalhar tranquilamente, o que você não pode enquanto você estiver recebendo seguro-desemprego é fazer a MEI, o que eu realmente não tenho total certeza sobre isso, mas pode ser que você perca o seu seguro desemprego abrindo uma MEI, eu vou até tentar buscar essa informação melhor e mandar aqui nos comentários abaixo, beleza? A próxima pergunta é do nosso amigo David, meu amigo boa tarde, me tira uma dúvida, eu tenho conta poupança na caixa, eu consigo receber os ganhos da Uber 99 por ela? Sem problema nenhum, você pode receber por qualquer conta, tanto conta corrente como conta poupança, que o aplicativo ele vai enviar toda terça-feira para o seu banco, isso se eles não mudarem a política no momento que você assina esse vídeo. E a próxima pergunta é do nosso amigo Ricardo Casuto. É verdade que o motorista consegue ver quem avaliou e com quantas estrelas recebeu pelo aplicativo? Olha, isso é mentira. Nenhum motorista consegue ver qual foi a nota, quem foi que avaliou depois que finalizou a corrida. Existe um aplicativo chamado Uber Fleet aí que ele é você consegue ver quantas corridas avaliadas você teve, assim quantidade de notas que você teve durante a semana, mas em nenhum momento a Uber vai mostrar quem foi que te avaliou, isso até mesmo para poder preservar a segurança do passageiro e evitar qualquer represália do motorista. Ah, e eu também quero deixar um ponto importante: toda avaliação que o motorista dá para o passageiro demora mais ou menos uns 7, 5 dias para cair ali na avaliação do passageiro. Então não vai ser na hora, porque vamos supor, você avaliou com uma estrela, não vai ser na hora que vai cair para o passageiro que você avaliou ele com uma estrela. E também o passageiro, quando ele te avalia com uma nota baixa, também não cai na hora, demora ali no máximo 7 dias para cair dentro da sua avaliação. Então é um sistema totalmente para evitar que haja contrito entre as duas as partes. Eu espero que você tenha entendido. A próxima pergunta é do Diego Ramalho. Boa noite, Lucas. Tudo bem? No momento estou sem carro, sendo assim não consigo cadastrar o CRVL, mas vi alguns vídeos que posso emprestar o documento de uma outra pessoa. Isso procede? Tem algum problema fazer isso? Obrigado e abraço. Um grande abraço aí. É o seguinte, você pode sim pegar o documento emprestado de algum outro motorista aí que não tenha o mesmo veículo cadastrado e esteja utilizando ele no momento, ou seja, você pode pegar algum de algum parente que não tenha cadastro no aplicativo e você pode sim colocar a CRVL para fazer a aprovação. O que você não pode de forma nenhuma é utilizar o CRVL para fazer o cadastro desse veículo e rodar com outro veículo. Isso com certeza vai fazer você ser banido já nos primeiros dias, porque os passageiros vão olhar lá a placa, não tá batendo a placa, tem alguma coisa errada e você vai se prejudicar com isso. Então vamos para a nossa próxima pergunta, nosso próximo amigo é o Ricardo Moreno. Como trabalhar com dois ou três aplicativos conectados? Vale a pena? Olha, isso é muito simples. Eu mesmo utilizo três aplicativos quando eu estou trabalhando. Sendo Uber, 99 e agora estou testando a City para ver se realmente é um aplicativo bacana e até mesmo trazer aqui no canal falando sobre eles. E para utilizar vários aplicativos ao mesmo tempo, é muito simples. Vamos supor, você parou o carro. Você liga lá os aplicativos que você tem no momento. Tocando o primeiro aplicativo, vamos supor, tocou a Uber primeiro você desconecta 99, desconecta outro aplicativo ali e vai seguindo corrida normal, finalizou a corrida após o passageiro sair do carro, não tocou outra corrida novamente com o aplicativo na sequência, você vai lá e liga novamente os aplicativos, primeiro que tocar, você vai lá e faz a corrida, desliga os outros aplicativos, simples, fácil e não tem problema nenhum, os aplicativos não tem restrição, não tem particularidade na questão de você poder rodar com outros aplicativos, beleza? Então a próxima pergunta é do é Alete... não sei falar isso aqui, <risos> mas é do nosso amigo aí. É... Olá Lucas, meu nome é Alexandre, sou também da Zona Leste de São Paulo e gostaria de tirar uma dúvida. Estou finalizando os cadastros nas plataformas e irei alugar um carro na mesma empresa em que você comentou em outro vídeo. A pergunta é, posso colocar tags de pedágio no carro alugado? Agradeço e aproveitando eu consigo fazer o Condo app antes do convite das plataformas. Olha, primeiro eu vou tentar responder a primeira do tag. Sim, não tem problema nenhum, eu sempre coloquei a tag, só que é o seguinte, você só tem que dar uma olhadinha para ver se a empresa que você for colocar a tag, sei lá, se for sem parar, se eles não têm um contrato de fidelidade, porque se por acaso você deixar de trabalhar com os aplicativos, você vai ter que continuar pagando a mensalidade, e assim gerando um custo desnecessário por um serviço que você não vai estar utilizando. Mas como eu disse, não tem problema nenhum você colocar tag, eu mesmo colocava porque eu sempre rodei com os aplicativos e achava até bacana. A outra pergunta era referente ao condo app antes do convite, da... não, infelizmente não é possível, você só vai receber o convite após o seu cadastro estar praticamente 100% aprovado. Geralmente no mesmo dia que for aprovado eles já mandam, mas se não mandarem no mesmo dia demora uns 3 dias no máximo. Então vamos para a nossa última pergunta do dia que vai ser do nosso meu amigo Márcio Silva Lucas quais são as suas fontes de renda atualmente e parabéns pelo canal sempre com excelentes conteúdos Olha no momento eu tenho três fontes de renda uma está em desenvolvimento na verdade são quatro mais uma está em desenvolvimento sendo que a minha renda principal já não é mais com os aplicativos a minha renda principal hoje em dia é com o Mercado Livre, eu tenho um e-commerce bacana lá na qual ele me gera valores muito altos devido aos produtos que eu vendo. A minha segunda fonte de renda é os contatos de particulares que eu ainda tenho com motorista de aplicativo e também utilizo os aplicativos para me locomover até os passageiros, utilizando os destinos, então é uma segunda fonte de renda que eu tenho. E a terceira é o próprio YouTube aqui através da monetização do canal e as parcerias e indicações que eu faço de serviços através da descrição dos meus vídeos. Isso me gera uma receita até que considerável, mas não é maior do que a minha receita do Mercado Livre. Eu só não vou divulgar o que eu vendo, porque isso pode me gerar um pequeno transtorno com concorrência, então para evitar concorrência eu prefiro não falar o que eu vendo. E essas foram as perguntas de hoje, eu espero sinceramente ter pelo menos ajudado você a alguma dúvida que você tinha aí. E como eu disse, se você também quer fazer parte desse quadro do canal, já se inscreve aqui abaixo agora e mande o seu comentário nesse vídeo mesmo. Assim toda semana que sair o Ask Luca, você tem uma chance de poder também aparecer aqui no quadro do canal, beleza? E olha só que bacana!